Esse é o melhor site de PDF que existe na face da internet. Vem aqui no Google e pesquisa I Love PDF. E acesse o primeiro site. Esse site aqui é altamente completo. Você pode juntar PDF, dividir PDF, comprimir PDF, PDF para Word, PDF para PowerPoint, PDF para Excel, Word para PDF, PowerPoint para PDF, Excel para PDF, editar PDF, PDF para JPEG, JPEG para PDF, assinar PDF, marca d'água no PDF, rodar PDF, HTML para PDF, desbloquear PDF, proteger PDF, organizar PDF, PDF para PDF, é reparar PDF, números de página, digitalizar e transformar em PDF. PDF. É sensacional esse site aqui. Eu acho que esse vídeo aqui merece seu like. Hein?